Boa noite a todos, para quem não me conhece, meu nome é Adilson, sou um trabalhador da casa e hoje eu vou estar fazendo a prevenção para todos. Nosso tema hoje é inferiores e superiores dentro do de um ambiente profissional. Então antes de iniciarmos, vamos pedir para que todos fechem seus olhos. Vamos fazer um exercícios de respiração, buscando assim oxigenar um pouquinho nosso cérebro, nosso coração. Então, vamos aspirando profundamente... soltando pela boca... Entra mais. mais uma vez... e assim, com os pensamentos elevados... vamos agradecendo... A espiritualidade amiga que desde os primeiros momentos do dia está em nossa casa, fazendo higienização, proteção e defesa aos trabalhos da noite. Agradecendo pela semana que tivemos. Se olharmos tantas bênçãos que recebemos, alguns problemas encontrados, e esses com certeza, sempre nos auxiliam para a nossa elevação moral e espiritual. Agradecendo ao nosso anjo de guarda, esse mentor inseparável que está sempre ao nosso lado, que sempre quer o nosso bem, que paremos de vez em quando para ouvi-lo. Faça alguns segundos de silêncio, peça a sua orientação. Quando menos você esperar, ele estará te orientando. Quer seja um caminho a seguir, quer seja algo a ser concretizado. Nessa jornada encontramos também o Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. André Luiz, que são veneráveis mestres, que nos ensinam o caminho da humildade. Que possamos seguir nesse caminho, levando sempre para os nossos dias, sempre agindo com humildade. E nessa jornada também chegamos até a nossa mãezinha Maria de Nazaré, essa mãe amada, essa mãe querida. Essa mãe que nos ensina a amar e perdoar incondicionalmente. Se percebemos que quanto mais perdoamos, quanto mais pedimos perdão e quanto mais nos perdoamos, abrimos mais espaço em nosso coração para o amor, esse amor incondicional. Nos juntamos a mãezinha para chegar até o mestre, esse irmão, esse mestre Jesus. Esse que há milhares e milhares de anos nos ensina o amor. Este que viu para a terra passar por momentos difíceis, para ensinar o quanto é importante amar, que traz como seu principal mandamento, amar a Deus acima de tudo e a próxima como a mesmo. Nós juntamos esse mestre e esse irmão para chegar ao Pai, esse Pai misericordioso, esse Pai vida. Esse Pai tem-nos a possibilidade de acordarmos pela manhã e fazermos um novo e melhor anoitecer. Esse Pai tem-nos a possibilidade da reencarnação. E em cada reencarnação evoluímos, moralmente e espiritualmente. Diante desse Pai da vida, olhamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O Pão céu. nosso de cada dia nos agradece. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis estar em mas o do mal. Assim seja. Antes de iniciar a tradição, tenho um recado para dar. Uh, vai iniciar, dia 1 de março, o curso básico na casa. Será às quartas feiras é uma vez por semana, é importante chegar às 19h30, que o curso inicia às 20 e vai até às 21h30. As inscrições são na secretaria. Esse curso básico é a iniciação para depois se fazer uma escola. A escola depois são três anos de estudos e esse curso leva aproximadamente três meses a quatro meses. Quem vai estar ministrando o curso é a Celene, que também é prefeitora da casa, a Miriam também, e a Carzenic que vão estar trabalhando juntas nesse curso básico. Quem tiver interesse, por favor, na secretaria pode ir lá e fazer a sua inscrição. Tá, quando a gente fala um pouquinho né, de ambiente profissional, aí nós entramos no Evangelho segundo Espiritismo, no capítulo 17, no item 9, ele nos traz inferiores e superiores. Muitas vezes nós passamos muito mais tempo. Dentro de um ambiente de trabalho até do que nas nossas casas Às vezes quando estamos nas nossas casas estamos dormindo, descansando E no trabalho não, você está aliado 8 horas, 9, 10, às vezes 12 horas por dia trabalhando Ali você constitui amizades, você tem um relacionamento Porém esse relacionamento nunca é o melhor possível Não é o que a gente deseja, muitas vezes isso é um e ali você tem, quando a gente fala de superiores, você tem suas chefias, você tem as pessoas que estão pares de você, as pessoas que estão abaixo de você. O importante nesse ambiente profissional é você tentar equilibrar. Aí quando a gente traz o Evangelho, eu vou ler para vocês um pouco dessa passagem. Ele fala assim: a autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual será pedida a conta aquele que dela se acha investido. Não creias que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o bom prazer de comandar, nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra como um direito ou uma propriedade. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra, uma vez que lhes retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova quando isso lhe convém e a retira da mesma forma. Então, muitas vezes, estamos no ambiente de trabalho, somos líderes, chefes, Muitas vezes não sabemos muito bem como lidar com o profissional que está abaixo da gente. Quando nos é dada essa oportunidade, é para que possamos auxiliar a quem está mais baixo, ou quem está inferior neste momento, a progredir, a crescer e se elevar. Então, é esse grande intuito que Deus lhe dá, a condição de ser um chefe. Para que você possa fazer com que quem está abaixo de você, sem grande interesse. Por que que, quando olhamos uh, um time de futebol, quando um técnico de futebol consegue agregar todos os jogadores, aquele time vence, aquele time cresce, aquele time deslancha. Quando ele não consegue, vai tudo por água abaixo. Então, é saber trazer as pessoas para junto de você. E é fácil lidar com pessoas, é? Né? Muito difícil. É muito difícil. Eu me lembro, no caso do pessoal meu uma vez eu trabalhando e eu era um supervisor na área comercial. Tinha uns casos de vendas, a gente precisava trabalhar com algumas condições e me perguntaram, mas qual que é a condição que eu uso eu, Olha, eu utiliza o bom senso. Só que no momento ele utilizou o bom senso, dele que cabia, ele que estava correto. Mas era um bom senso totalmente desfocado. Por quê? Porque eu não consegui unir o pessoal e mostrar qual que ele mereceu a condição está mágica. Com isso, houve um monte de problemas. Vários problemas. Mas ele falou para mim, falou, mas é o meu bom senso que isso. Eu falei, isso está certo. Esse é o seu bom senso, mas não está companhia. Porque muitas vezes, nós, nós temos pessoas é, ligadas a nós que não tem a mesma percepção que nós temos. Não tem o mesmo foco que nós temos. Por isso que eu falei dos jogadores de futebol. Se cada um dos jogadores de futebol pensar só em si, ele pode até fazer alguns gols, o time pode ganhar uma vez ou outra, mas não vai para frente. Se começar a pensar em conjunto, então se aquele líder conseguir pegar as pessoas e trazer para junto dele, isso vai para frente. Qualquer empresa que você trabalhe, que você atua, seja ela a nível industrial, comercial, seja o que for, se o grupo não estiver unido num propósito, não vai para frente. Se o seu líder não conseguir mostrar para ele a importância de estar unido, não vai para frente. Então, essa é uma grande necessidade. É nós mas então, nós somos espíritas, mas de espírita, como que ele vai lidar? Paciência, paciência, paciência. Algo tá difícil hoje a gente conseguir, né? nos dias de hoje. E nós estamos falando de um ambiente profissional onde você passa várias horas. Agora, imagina a pandemia que nós tivemos aí desde 2019. Não é 2020. A maioria das empresas pegou muita gente e colocou em casa para trabalhar em casa. Agora, imagina você, um líder que não consegue conciliar tão bem a sua equipe, existe muitos estresse, volta para dentro da tua casa e começa a trabalhar dentro da tua casa. Vai conviver com a sua esposa, com a sua esposa. Gato, cachorro, o que que vai acontecer? E o que que muito aconteceu nessa pandemia? Um de mortos, brincos, muitos divórcios, muitas brindas, muitos estresses. Alguns se conheceram agora, outros nem tanto. É, o cantor Leonardo, ele até falou há poucos dias agora, ele falou, passei a conhecer a minha esposa na pandemia, eu fiquei em casa junto com ela. Ainda brincou e falou, graças a Deus que eu faço show. Mas, entendeu? Essas as coisas que a gente tem que ter em mente. Conviver não é fácil. E conviver no ambiente profissional, onde você necessita estar trabalhando, porque você precisa de um salário, de uma vez. você tem suas contas, suas coisas para pagar. Você precisa tentar trazer um equilíbrio, você precisa ter é, uma empatia com o seu superior, com seus subordinados, com as pessoas coligadas a vocês. O seu superior precisa ter isso também, porque ele também tem superior ao meu. E muitas vezes o equilíbrio do outro é diferente. O equilíbrio, e a serenidade, a paciência são coisas imprescindíveis para a gente trabalhar. Continuando nesse capítulo, ele nos traz o seguinte. Aquele que é depositário da autoridade de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre o seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção e tiver dados a seus subordinados, e as faltas que esses poderão cometer. Os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção, ou de maus exemplos, recairão sobre ele, quando lhe recolherá os frutos da sua solicitude para os conduzir ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja é sempre dada para o bem, e pois nela falir, e falsear em seu princípio. Então veja, sempre nos é dado uma forma, ou seja, para ser um líder ou não, mas você está ali para progredir, para tentar fazer com que as pessoas que estão ao seu redor cresçam. Dentro do Espiritismo nós temos essa condição. Hoje pode ser que eu seja superior a alguém, mas pode ser que ontem esse alguém foi superior a mim, ou amanhã ele será. Por isso que nós temos as reencarnações. Por isso que nós voltamos para passar por meio um momento. E para passar por diversidades que existem. É essa a determinação que a gente tem para uma reencarnação. É poder, se não nesta vida, mas em outras, passar por outros momentos. Então, se a gente tem que entender que, como Jesus nos disse, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a ti. Então, se eu sou um superior no nosso terra eu vou agir desta forma. Se eu sou subalterno, eu vou procurar fazer o melhor possível para que a companhia cresça e se desenvolva. Ah, mas o meu superior ele é muito ruim, ele bate muito. Se assim, ele está fazendo mal, por que, que eu vou fazer o mal? Então eu vou ser mal também. Não, eu vou fazer o bem. Se ele está fazendo mal, eu vou fazer o bem. Se possível, eu tentar mostrar a ele o que, que é necessário, que eu tenho que fazer o bem. Então essa é uma grande de condição. Continuando aqui ainda, ele diz assim, é. Se Deus pergunta ao rico Que fizestes da fortuna que deveria ter em tuas mãos Uma fonte espalhando a fecundidade ao seu redor Ele perguntará aquele que ele possui uma autoridade qualquer Que uso fizestes dessa autoridade Que molde tivesses que progresso fizestes se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos ou da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudarem a subir até mim. Então veja, ele diz, eu fiz forte, porque a gente não consegue ter todo mundo rico, nem consegue ter todo mundo Uhum. É, num, num grau de superioridade. Você precisa ter um trabalho grande. Por isso que existe lá na Colmeia, tem, tem a rainha lá produzindo, tem um, as abelhas indo buscar o pólen para poder fazer o mel, tem o zangão para poder polinizar os ovos, fazer os ovos chetísem. Então se você não tiver esse conjunto, você não consegue. Você tem que ter essa união E cada um passa por um momento. Então você tem que fazer com que as pessoas que estão abaixo de você cresçam dentro de você. E se tiver uma oportunidade, dê essa oportunidade desde que a pessoa esteja qualificada, esteja pronta para isso. E o subalterno também se prepare para isso para que tenha essa oportunidade. Para que amanhã ou depois ele possa também estar num, num grau de superioridade. E superioridade não são só superioridade moral, nós de superioridade é, civil, né? Quando a gente fala que muitas vezes quem é superior numa empresa civilmente, nem sempre ele é superior moralmente. Muitas vezes quem está abaixo dele é muito mais superior. Tem uma passagem no Evangelho que ele diz que aquele senhor feudal faleceu e chegando ao céu ele encontrou um escravo, né, e pediu para que o escravo servisse. Aí foi dito a ele, não, você nunca foi superior a ele. Ah, mas lá ele me serviu, exame. Só que ele sempre foi superior a você, ele sempre aceitou tudo e sempre fez tudo. Então veja, isso é superioridade moral. Então você consegue trabalhar. Agora aquele, aquele superior que consegue trazer a sua equipe, trabalhando moralmente, trabalhando com equilíbrio, servilidade, fazendo com que todos produzam dentro daquilo que necessita, com certeza vai sua crescer. O superior que está impenetrado das palavras de Cristo não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada estabelecem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como estiver tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de seu lado, e não são menos sagrados. Se este último é espírita, então, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que ele não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve restituir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autoriza as faltas de outros. Se sofre em sua oposição, diz a si mesmo que sem dúvida o mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade, e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez aos outros sofrerem. Se está forçado a suportar esta posição, na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina e anela se resignar como sendo uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua humildade, sua crença o guia em sua conduta age como quereria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo é mais curpuloso no cumprimento das suas obrigações, porque compreende que toda negligência do trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Uma palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá a sua fé. E a certeza de que todo o desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. François Cardinal Nero Paris, 1863. Então veja, nós somos de 1863, algo que é convizente hoje, no nosso dia a dia. Então, quantas vezes nós estamos numa empresa, nós encontramos chefes maltratando as pessoas. Chefes que são só amiguinhos de um e de outros não, tentando proteger não consegue conciliar a sua equipe, isso que é complicado, porque se todos trabalham juntos, se você consegue trazer a sua equipe unida, você consegue desenvolver e crescer, isso vale para a sua casa, isso vale para uma escola, para os alunos, professores, é um trabalho de trazer para junto de ti, é ensinar, é mostrar o caminho, é cada vez mais estar presente e mostrar que ele pode, que ele pode crescer, e pode se desenvolver, e pode estar num livro em você. E agora no livro Vivendo o Evangelho, ele traz a passagem que fala desse, desse capítulo, que é Autoridade e Obediência. Se você exige do outro em razão da autoridade, quer se vestir bem? Vistas, mas, oh, perdão, eu colhei a paz, se você exige do outro em razão da autoridade que lhe é conferida, obriga-se igualmente a exigir de si mesmo. Exige serviço? Seja operoso. Exige destreza? Seja hábil. Exige honradez? Seja digno. Exige retidão? Seja honesto. Exige disciplina? Seja assíduo. Exige parceria? Seja solidário. Exige ordem, seja correto. Exige destreza, seja capaz. Exige respeito, seja cortês. Exige decisão, seja resoluto. Quem manda tem a obrigação de obedecer as regras do é que lhe confiou. De modo que agindo assim, exercerá autoridade e será obediente ao preceito de Jesus, segundo o qual cada um vai fazer o próximo que gostaria que o próximo fizesse é assim o Então, todo mundo é exemplo. É ser superior, é ser inferior. Somos todos exemplos. Sempre tem alguém olhando para nós e buscando algo mais. Se você está no mundo de liderança, tem alguém olhando e buscando o que você está fazendo de bom para que ele faça, para que um dia também paciência, trabalho em equipe. Sejamos líderes, líderes conscientes. Não sejamos vítimas somos social. Vamos trabalhar o Espírito Vamos trabalhar tudo que nós temos dentro. Nós podemos levar para que o outro também cresça junto da gente. Então, era essa a posição que eu tinha passado para vocês. Referente ao ambiente profissional, superiores e inferiores. Então, novamente, eu pedi para todos que fechem seus olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos. E vamos assim fazendo as nossas vibrações. Vibrações essas de amor, de paz, de luz, de serenidade. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram enfermos, quer sejam dentro do hospital ou em suas residências, para que possam se recuperar o mais breve possível. E vibrando também pelos cuidadores desses, que possam estar bem para se auxiliar nessa cura. Vamos vibrando pelos orfanatos, para que todos que ali estão possam encontrar um lado decente, possam crescer, onde que eles se encontram. Sejam parados de amor e de luz. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram na rua, que não tem um prato de comida para se alimentar, uma roupa para vestir, nem um teto sobre suas cabeças que possam encontrar pessoas caridosas, que eles deixam de, poder, de vestir, se possível, obrigados. Vamos levar uma vibração para a nossa residência, pedindo muito a todos nós, pedindo que tenhamos uma semana de bênçãos, uma semana que possamos ter equilíbrio, serenidade, paciência. E vamos deixando uma vibração no plano espiritual, para que esses irmãos de luz possam levar para quem quer que seja. That's the